A Ferguson está trazendo pela primeira vez ao sul do Brasil as linhas MF 4.700 e 5.700 e a grande novidade que é a MF 8.700 com transmissão continuamente variável e que permite Douglas é uma maior economia e também um trabalho com equipamentos mais com implementos mais pesados. Explica para gente inicialmente sobre a MF 8.700. Ah, bom dia. Uh, a linha 8700 ela foi, tra foi trazida para o Brasil aqui para nós otimizarmos a capacidade de plantio dos nossos produtos. Por exemplo, aqui mesmo na Expo Inter nós temos duas plantadeiras da série 700 caixa central acoplada a esse trator de 370 CV. E a grande diferencial desse trator é tá na transmissão, porque muita gente acha que hoje o motor comanda o trator, mas na verdade a transmissão está fazendo isso. Você consegue otimizar o recurso de plantio, velocidade, por exemplo, automaticamente essa transmissão, ela comandando o motor para ter a rotação correta e manter a velocidade de plantio, mesmo com a variação de peso do adubo ou da semente na plantadeira. Essa transmissão tem feito toda a diferença, né? Como é que foi desenvolvida essa tecnologia? Ela é importada? Ela é uma transmissão importada, bem como o trator, né? Nessa faixa de potência. É uma transmissão que não usa mais engrenagens, ela usa bombas hidráulicas para funcionar, então você pode sair de 0 km por hora até 40 km por hora, simplesmente acelerando o trator. E utilizando e otimizando o torque em várias faixas de velocidades de uso desse trator. E as outras duas linhas MF, a 4.700 e a 5.700 que estão chegando aqui ao sul do Brasil? Essas linhas estão com uma grande responsabilidade. Além de ser uma evolução da consagrada linha 4200, né, onde a gente tem um modelo 4275 que vendeu mais de 300 mil unidades. No Brasil, ao longo de todo o período de mecanização agrícola, na faixa de 75 CVs, elas trazem também inovações tecnológicas, porque a gente simplesmente não poderia fazer uma evolução sem otimizarmos melhor um câmbio de marchas, por exemplo, desse trator, trazer tecnologias para essas aplicações, melhorar a interface operador-máquina. Então, a gente está fazendo uma série de evoluções, como a reversão eletro-hidráulica, que você pode ir para frente e para trás, no trator, usando a mesma marcha, você tem uma ergonomia melhor ou simplesmente com apertar de botão você trocar de marcha sem usar a embreagem. Então, são várias novidades e uma responsabilidade muito grande. Além disso, a gente está também trazendo um inédito motor de três cilindros até 105 CV. Isso hoje o mercado não tem e nós estamos inovando em cima disso. A gente está falando de tratores, mas também tem novidade em colheitadeira, né? Correto. Nós evoluímos a plataforma que já é a nossa tradicional draper do mercado, de 40 pés para 45 pés. Isso ela faz um conjunto ótimo, que a gente diz, com a nossa colheitadeira classe 8 no mercado. Então com isso a gente conseguiu aumentar a capacidade de colheita e do reduzir o consumo de combustível, ou seja, entregar uma eficiência muito maior de litros gastos por tonelada colhida nessa máquina. Essa questão é de maior é, eficiência, economia, é uma preocupação constante da marca? Sim, nós temos essa preocupação até porque todo ano a gente tem novidades e cultivares, as áreas plantadas não aumentam, mas a produtividade dessas áreas sim. Então a evolução que a gente tem nos equipamentos é para aproveitar essa janela de plantio, no caso de plantadoras, ou a janela de colheita, que a consequência depois é o plantio correto no momento certo e obter o máximo de vigor da semente para produzir mais e mais, como está acontecendo em diversos anos. Então a gente sempre tem essa preocupação e, com isso, também, a otimização do uso dos nossos motores para redução de, de consumo. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.